Ai, gente, tarda, mas não falha. Chegou a caixinha da Glambox. Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra abrir com vocês a minha Glambox de abril. Essa Glambox lindíssima que tem essa Kombi Hippie na frente e um uma outra combizinha atrás e essa Glambox é a Glambox Good Vibes. Eu tô com um textinho aqui pra ler pra vocês do que eles sempre mandam na explicação do mês olhar pra dentro de nós e observar as pequenas coisas boas que temos ao nosso redor é um exercício fundamental pra tornar tudo mais leve. Pensando nisso, a Glambox Good Vibes chegou pra trazer um pouco de paz e boas energias pra essa época desafiadora e lembrar que, apesar de tudo, ainda temos coisas boas pra nos apegar então vai ser uma caixinha provavelmente focada em autocuidado, em produtos de beleza Vamos lá, vamos abrir e ver o que tem aqui dentro Lembrando que eu tenho cupom de desconto da Glambox Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Que vocês ganham até R$ 80,00 de desconto E um brinde especial na assinatura o primeiro produto que veio na caixinha é um rímel, é o I Heart Extreme, máscara de volume, da Essence. Eu já vi a Nina falar muito bem, a Nina Secrets, falar muito bem sobre esse produto. Ela gosta muito do que tem a embalagem rosa e eu recebi o preto. Não sei qual que é a diferença... Não sei se esse, de repente, é uma prova d'água ou o dela é de alongar e esse é de volume. Não sei direito a diferença do rosa para o preto. Mas eu tava muito curiosa pra testar. Eu sou uma pessoa que ama rímel, vocês sabem. Eu tô sempre de rímel. É uma coisa que... O item essencial da minha maquiagem é o rímel. Eu me sinto muito melhor quando eu tô de rímel do que sem. Mas esse aqui eu nunca tinha usado. Eu achava que esse rímel era muito caro, então eu nunca nem tinha pesquisado pra comprar. E eu descobri que não é, é 25 reais esse tubinho, então eu achei muito bom. E estou curiosa, ele ainda tá lacrado com um durex aqui em cima, então eu não vou abrir até terminar o meu, mas o meu tá quase terminando. Então, quando eu, quando eu abrir, se eu for fazer algum vídeo de maquiagem, eu mostro ele para vocês. Outro produto que veio na caixinha foi este tubão de Sense Plus, loção para limpeza de pele da Dermatos. Na hora que eu abri a caixinha, eu fiquei bem curiosa, porque a embalagem é super minimalista. Ela não tem nada de ornamento, só essa estampinha azul bebê. E lendo depois, veio aqui um papelzinho explicando a linha. Eu descobri que isso aqui é uma noção de limpeza pra pele, que não precisa enxaguar. Só passa no rosto, limpa com um algodãozinho, ou um papel, uma toalhinha, e tá pronto, tá limpo. Então, eu quero muito testar. Vou fazer algum vídeo aí de pele e aí a gente testa juntos, mas eu tô bem curiosa. Eu não, não abri, vamos ver se tem cheiro. Imagino que não tem. Não, sujei meu nariz. Não tem cheiro de nada, de nada mesmo, não tem cheirinho de creme. Então, imagino que seja pra pele bem sensível mesmo, assim, que não pode nem com perfume. Então, vamos testar e eu conto mais. Esse tubão de 200ml custa 40 reais e eu fiquei bem surpresa porque ele veio com o pump. Se vocês viram os outros vídeos, eu andei falando que eu tava estranhando que a Glambox não tava mandando os produtos com pump. Ela tava trocando a tampa por uma tampa simples. Então ficava bem difícil de tirar o produto de dentro. Mas esse aqui veio com o pumpzinho mesmo. Uma grande surpresa que veio nessa caixinha foi um hidratante mousse. Quando eu vi a embalagem, eu achei que era um desodorante. Mas é um creme hidratante para o corpo em mousse. Ele tem absorção imediata, toque suave e sedoso. Hidratação máxima e é da Abovo Woman. No vídeo curto, eu falei que tinha umas flores aqui e eu achava que o cheiro era floral. Mas não é, tem cheiro de iogurte. cheiro de iogurte morango. Bem gostoso, tô louca pra testar. Achei sensacional esse formato. E se ele realmente deixar a pele sequinha, já vai ser o máximo, porque é um horror ter que passar hidratante no inverno ficar esperando a pele secar pra poder botar a roupa esse tubo custa em média 10 reais em todos os preços eu faço uma média do que eu acho na internet, e esse aqui custou 10 reais, eu achei um preço bem bom pra um hidratante, só não sei quanto ao rendimento, porque como é mousse eu acho que rende um pouco menos do que um tubo de creme normal, depois que eu testar eu conto pra vocês, provavelmente eu conto lá no instagram. Um produto que sempre vem nas caixinhas e eu amo é a ampola de cabelo, essa aqui é da Marco Antônio Biag Biag, acho que é isso. E é a Repair Fiber Restoration. Ela é um tratamento concentrado de reparação com óleo de coco, óleo de amêndoas e hidrazil. Ela é autoaquecida, assim como as outras que eu já testei. Então, tu bota ela na mão, aquece ela um pouquinho e ela vira tipo uma, um cremezinho. E tu aplica no cabelo só ela, não precisa misturar com outro creme. Eu adoro essas ampolas porque, para pessoa preguiçosa, elas são incríveis. Tu passa ali e deixa agir rapidinho. Quanto tempo essa aqui leva para agir? Ah, 3 a 5 minutos. É mais. Que as outras que eu testei Deixa de 3 minutinhos, 5 no máximo no cabelo No banho mesmo, não precisa sair Fazer toda aquela função de ficar lá passando máscara Eu acho muito mais prático Se vocês querem vídeo sobre ela, comentem aqui embaixo E essa ampolinha custa 30 reais Eu acho que o mal das ampolinhas É que elas são realmente mais caras mas eu acho que vale super a pena. É a primeira vez que vem uma maquiagem em pó na minha caixinha. Já veio maquiagem... É a primeira vez que vem maquiagem em pó na minha caixinha. Já veio outras vezes creme, primer, essas coisas. Mas maquiagem mesmo, pozinho pros olhos, nunca tinha vindo. Então, vamos abrir. Essa aqui é o pigmento e glitter constelação da Make More Professional. É um brilho 3 promete brilho 3D, textura leve, com fixação, fácil aplicação e multifuncional. Constelação 3D é a, linha de... é a linha da Make More especializada em pigmento e glitter para produzir luminosidade total e pontos de luz, cor, efeito cintilante, holográfico e marcante aos olhos. Sua fórmula é composta por micropartículas micro de brilho com alta refração de luminosidade e textura leve. De fácil aplicação, pode ser usado como sombra, reforçador de luminosidade, e pontos de luz. O seu olhar refletirá o brilho das estrelas. Nossa, é uma promessa bem ousada. E a minha é nessa cor rosé. Eu adorei, eu estou curiosíssima. Eu ainda não enfiei meu dedo aqui dentro. Eu falei ontem pro Beto que eu tava louca para poder botar meu dedo e passar a ver a cor, mas eu vou fazer isso depois filmando para vocês. Vocês provavelmente já estão vendo, mas eu ainda não vi. Este potinho custa 30 reais e vem com 1,5 gramas. É bastante Acho que isso aqui vai durar uma vida E custou 30 reais. Uma coisa que eu já testei e que veio na caixinha É um colágeno da Nara Naara, Não sei o nome Não sei como é que se pronuncia esse nome E ele é um suplemento alimentar de colágeno Hidrolisado, vitaminas, cisteína e zinco em pó Esse aqui é sabor tangerina E eu já tomei A gente tinha no meu trabalho antigo um potão Então a gente tomava de... Botava, fazia o suco com os scoops e isso aqui é uma dose única, então tu já compra, tu deixa tipo na bolsa, no carro, em qualquer lugar. Quando tu vai tomar, tu só abre e joga dentro da água e toma, e já tá a porção certinha. Assim, vou dizer que o gosto não é bom, entendeu? Não é assim, nossa, que vontade de tomar um colágeno. Não é isso. Mas também não é ruim, não é intomável. Mas é que tem um gostinho meio de como se fosse um suco feito com soro. O soro fisiológico, sabe? Que ele não é nem doce, nem salgado, é aquele gosto mais pra lá que pra cá. Então é um suco de tangerina, que tem esse gosto meio estranho do soro fisiológico. E aí... Tuff. Tu decide. Se tu gosta de soro fisiológico, provavelmente tu goste. Como eu odeio soro fisiológico, eu tomo isso aqui, mas eu tomo de Gucci guti que é pra engolir de uma vez, entendeu? Mas eu vou tomar e eu mostro lá nos stories como é que é. Eu acho muito legal essas coisas. E é da Gionessi. Gionessi que é uma marca de suplementos e tal. Tá aqui pra testar. Esse saquinho, eu fiz a conta mais ou menos do valor. Ele tem... vem na caixinha com 15, se eu não me engano, e eu dividi. Então, dá 12 reais cada saquinho desse aqui. Os últimos produtos da caixinha são um shampoo e condicionador. E eu amo quando vem shampoo e condicionador. Eu adoro. Então, esses aqui são da Cristina Oliveira. E quando eu falei isso pra minha mãe, ela me disse que essa mulher é uma atriz. E eu fui pesquisar e realmente, ela é uma atriz aqui do Rio Grande do Sul. Ela criou uma linha de produtos pra cabelo. E ela também é sócia da Di Bianco. Então achei sensacional. Tô aqui com os produtos dela para testar. Esses produtos fazem parte do Kit Vida. O Kit Vida tem mais seis produtos além do shampoo e condicionador. Então eu peguei uma média do preço deles. Porque não tinha só eles dois à venda na internet. E eles só vendem porta a porta ou pelo Mercado Livre. Então não é um produto tão fácil de encontrar. Mas eu acho que pelo Mercado Livre dá para comprar tranquilo. E esse aqui que eu tenho é o com óleo de semente de uva. Que eu amo o cheirinho de óleo de semente de uva. Pantenol, ômega 3, 6 e 9, vitamina E e B5 promete um resultado profissional de salão em casa, então eu tô bem curiosa e eu quero muito usar. E só de pegar os produtos assim eles já tem um cheirinho mega bom. A linha Hidratação Vida foi desenvolvida para cabelos que necessitam de uma hidratação intensa, desenvolvendo resistência, brilho e maciez. Então vou usar e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Os tubinhos vêm com 300ml e eu tô louca pra testar, que eu tô amando esse cheirinho. Muito gostoso, cheirinho de uva real, assim. Então eu vou usar e conto pra vocês. Eu fiz uma média, mais ou menos, do preço deles e vai dar mais ou menos 70 reais. Então é um produto caro, mas eu acredito que o kit com todos eles vale a pena. É que só os dois realmente não tinha e eu fiz uma média, mais ou menos. E são esses produtos que vieram na minha caixinha no mês de abril. O, a caixinha no total deu 217 reais. Eu acho que valeu super a pena. Como eu falei no outro vídeo, é a caixinha que mais valeu a pena no quesito empolgação de produtos que eu tô louca pra usar, que eu tô louca, que eu achei bem diferentões. Isso é uma coisa legal da Glambox. Pode entrar no site e responder o questionário várias vezes. Então, tu recebeu uma caixinha, tu achou que veio alguma coisa que não bate muito com o que tu quer, tu vai lá e responde o questionário de novo e aí eles vão refazer a montagem das tuas caixinhas. Então, eu fiz isso nessa última caixinha aqui, eu tinha recém-respondido o questionário, então ela veio já com as minhas escolhas novas e eu adorei, ficou sensacional, acho que me empolgou muito mais do que a do mês passado. Independente da, do que venha, continua valendo a pena porque o valor é muito acima do que eu paguei na assinatura. Se tu gostou da Glambox, não esquece que eu tenho cupom de desconto, ele tá aqui no box de informação. Se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal que me ajuda muito. E a gente se vê no próximo, um beijo e até, tchau!